a Ferrari saiu do meio do pelotão para terminar a temporada 2022 como vice-campeã mundial em construtores. Uma evolução. Mas o quanto dá para comemorar do que aconteceu com a equipe italiana nesse último ano? Fala pessoal, amizade do Grande Prêmio, espero que tudo bem com todos vocês. Eu sou o Pedro Henrique Marum, estou aqui com o Felipe Leite, Rodrigo Berton na produção. Vamos falar de Ferrari, porque sim, como eu falei na introdução, a Ferrari deu um salto de desempenho, de evolução com relação aos últimos dois anos. Um 2020 desastroso, pior temporada da Ferrari em 40 anos, depois um 2021 de certa recuperação, onde a Ferrari mostrou... Força novamente, brigou e venceu a McLaren, no fim das contas, na disputa para ser terceira força do Mundial. Mas nessa temporada 2022, não há dúvida de que ela apareceu na primeira prateleira de forças novamente, algo que já não acontecia nos últimos anos. Mas, Felipe Leite, dá para comemorar? A Ferrari pode comemorar o que aconteceu em 2022? Fala, Maronzito, todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho direto e reto. Eu acho que o fator comemoração depende do prisma que você está olhando. Compara com 2020 e 2021, que nem você falou, é óbvio que dá para comemorar. Foi um ano que a Ferrari fez 12 pole positions, venceu corridas com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Então, assim, é indubitavelmente um ano muito melhor do que foi 2021. Eu nem preciso citar 2020, como você falou, aquela tragédia de carro que a Ferrari tinha, fruto daquele acordão em 2019 com a FIA. É, a repercussão sobre a gestão do Matias Binotto. Em 2022, se você olha para o quesito expectativa que a gente tinha da escuderia italiana, briga pelo título, aí não dá para comemorar. Porque nas três primeiras corridas a Red Bull teve três abandonos. Enquanto isso, a Ferrari empilhou vitórias ali com Charles Leclerc né? é, no Bahrein e depois na Austrália. Então, assim, ficou sempre a questão de o que a Ferrari poderia ser em 2022. E aí, acho que essa questão, inevitavelmente, a gente tem que falar de erros de estratégia, erros no comando da equipe. De novo, Mattia Binotto, que acabou sendo ceifado pela cúpula da escuderia italiana ao final da temporada. Erros dos pilotos, sim. Carlos Sainz demorou para pegar a manha dessa F1 75, demorou no processo de adaptação. Charles Leclerc também cometeu erros crassos. Claro, a gente tem que falar, não como principal fator, a Ferrari perdeu a temporada por causa do Leclerc. Não é isso. Mas o Leclerc, sim, errou em Imola, quando tentava um ataque em Sérgio Pérez, caiu para sexto. Errou também na França, quando bateu sozinho, quando liderava a corrida. Então, no quesito o que a Ferrari poderia ser em 2022, brigar com a Mercedes pelo segundo lugar ao final do ano é muito pouco. A gente imaginava uma disputa, um desafio à Red Bull. E isso absolutamente não aconteceu nem no Mundial de Pilotos, nem no Mundial de Construtores. Então, para mim, Maronzito, é uma questão de expectativas. Você olha para o passado, sim, dá para comemorar, é um salto evolutivo. Você olha para o que pode, poderia ter sido, perdão, aí eu acho que fica um gosto amargo na boca. Eu acho que algo interessante para avaliar a temporada da Ferrari é que, sim, a Ferrari trouxe um carro que foi muito bem nascido e foi muito melhor do que ela conseguiu fazer nos últimos anos. Eu diria até 2019, porque em 2019 o carro da Ferrari tinha um motor muito forte em toda aquela questão. Mas é, o carro em si, o conjunto, não me parecia tão forte quanto era a potência naquele momento. E aí, depois que, que o motor foi é, rebaixado na segunda parte da, da temporada, a gente viu que o carro era, na verdade, uma draga. E aí, o desenvolvimento da Ferrari, por ficar atrás nos últimos campeonatos, teve mais tempo de túnel de vento, pôde é, fazer mais testes com esse motor, com, com outras partes desse conjunto... Só que quando a gente chega à temporada 2022, algo que me deixa muito curioso, ô, ô Felipe, é que a Ferrari foi derrotada em todos os aspectos, dentro da temporada. Porque a gente pode sim dizer que a Ferrari teve o carro mais bem-nascido, e eu acho que é verdade. Quando a gente olha, por exemplo, para o hype que foi criado ah, antes da pré-temporada, e o que veio na pré-temporada, a Ferrari andou na frente, a Ferrari não quebrou, a Red Bull andou pouco, a Red Bull mostrou na pré-temporada que ela teria problemas de confiabilidade. Isso ficou muito claro nos primeiros testes ainda. A Red Bull foi, se eu não estou enganado, a sétima equipe ou oitava que mais andou nos testes de pré-temporada. A Ferrari ficou lá em cima, junto com a AlphaTauri, Tauri, curiosamente. Aí chega a temporada. Chega a temporada e a gente vê que o carro da Ferrari era muito bom no primeiro momento, em paridade com a Red Bull, mas logo ele passa a ter menos potência geral, e por potência geral eu não estou falando necessariamente de velocidade reta, mas de velocidade do conjunto na maior parte das pistas, estou falando da parte estratégica onde foi batida pela, pela Red Bull e até pela Mercedes, pela parte de equívocos de pista, e aí cabe aos pilotos, onde me parece que as duas equipes, rivais diretas, a Mercedes não foi rival direta por boa parte do campeonato, foi no final, mas mesmo na primeira metade do campeonato, com dificuldade de Hamilton, de Russell, eles erraram menos do que Sainz e Leclerc, decisões estratégicas, decisões, é, falei decisões estratégicas, mas decisões de chefia, né, de como é, se, se portar no meio de uma disputa de campeonato, desenvolvimento do carro, a Ferrari foi solapada Ainda antes das férias de verão pela Red Bull e depois também pela Mercedes, que termina o ano, na minha opinião, com o um carro mais forte, um conjunto mais forte. Ah, e aí, organização institucional, força, coluna vertebral institucional, porque termina, termina o ano ainda é, demitindo o seu chefe de equipe. Na verdade, ele pediu daquela, o acordo, né? o famoso acordo. Um não quer ficar, outro quer que saia e aí os dois entram ali para um receber um trocado, não um receber inteiro também, enfim, aquela coisa. E a gente vai é, alcançando aí metade de dezembro, é, vamos chegar daqui a pouco ao, ao famoso almoço de Natal da Ferrari, e a Ferrari é, não tem chefe de equipe. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, a Ferrari já tenha a chefe de equipe, tá? Mas no momento que a gente está gravando, ainda não tem. E não tem uma direção muito clara do que a Ferrari quer. Tem alguns candidatos, mas não tem um nome. E mesmo quando esse nome chegar, ele não vai supervisionar o projeto de 2023. O projeto de 2023 está pronto. Então, Fê, a Ferrari acabou derrotada em todos os aspectos ao longo do ano. E assim, é impossível ser campeã mundial. É impossível, Maronzito. É, e, e há um aspecto aí que você falou muito bem, a Ferrari, de fato, começa o ano com o carro mais bem nascido, prova-se na, na pré-temporada. E aí, por exemplo, no Bahrein, é, em Jeddah, na Austrália, a F175 tinha claras vantagens sobre a RB18, claras além dos problemas de confiabilidade que a gente já falou bastante aqui. Mas era um carro que tinha o um menor peso, e isso foi uma questão importante nesse novo regulamento técnico da Fórmula 1, nessa nova era que a, que a categoria passou para 2022. Era um carro que tinha menor peso, era um carro que gerenciava melhor os seus pneus, permitia né, uma, um melhor gerenciamento da temperatura dos, dos compostos e tinha um ritmo imponente no miolo do circuito. O RB18 contra-atacava sempre na velocidade de reta, e nisso a Red Bull foi absoluta, foi imperativa durante todo o ano. O que me surpreende, né Maronzito? e isso você falou muito bem, talvez a gente esteja mal acostumado com a época de dominância da Mercedes, mas quando você começa com um carro claramente melhor, você trabalha as fortalezas daquele carro e você consegue levar até o final da temporada mantendo esse status. A Ferrari você muito bem pontuou, a Ferrari desmoronou, porque eu lembro que a partir da Hungria a gente começa a falar o RB18 é o um carro melhor. E a gente começa a falar porque o Verstappen larga de décimo, cruza a linha de chegada em primeiro como se tivesse largado da pole position, a Ferrari comete erros estratégicos, coloca pneus duros numa pista fria que não tinha aderência alguma ao pneu de faixa branca. Ou seja, Hungria foi meio que um, um, um, uma pequena amostra do que foi a Ferrari em toda a temporada e do que foi a Red Bull também. E aí o ponto de virada definitivo foi na corrida seguinte, Spaffron no GP da Bélgica, que o Verstappen larga de 14 por conta das punições, o Leclerc larga ao lado dele e o Verstappen vence a corrida sem maiores problemas e o Leclerc não consegue escalar o pelotão. Então, eu concordo plenamente com o que você falou, Manuzito. Não dá para ser campeão mundial fracassando em absolutamente todos os pilares que a sua equipe é, tem. Chefia de equipe, Christian Horner e Helmut Marko deram um baile na Ferrari, um baile de gerência. Enquanto o Matia Binotto e o John Elkan, que é o presidente da Ferrari, não conseguiram administrar. O discurso estava desencontrado. O Binotto falava, não, a gente queria só ser competitivo, estar no pelotão da frente. Mas peraí, amigo, você tem um carro muito bom, você não quer ser campeão com esse carro? E a mentalidade da Red Bull sempre foi diferente, até na abordagem foi diferente. E aí, claro, isso desemboca nos pilotos. O Verstappen é um piloto mais arrojado, no auge da sua pilotagem, na minha opinião, é mais piloto do que o Leclerc. E aí você também apela para suas fortalezas novamente. A partir do momento que a Ferrari perde o controle da temporada, daí é impressionante ver a guinada que a Red Bull dá, que a Mercedes começa a dar, porque a Mercedes também começa a se encontrar no meio do ano, e a Ferrari perdida, perdida. Por isso que, eu concordo plenamente com você, se você olha em comparativo com 2020, 2021, é um ano positivo. Mas falando do que a Ferrari poderia ter sido em 2022, e aí eu me baseio também em testes de pré-temporada, no GP do Bahrein, no GP da Austrália, é muito pouco. Muito pouco. A Ferrari conseguiu muito pouco em 2022. Perfeito. Agora resta saber onde a Ferrari vai a partir daqui. O que vai ser a Ferrari de 2023? Fique com um grande prêmio e descubra. Até a próxima, pessoal.